O Centro Multiusuário de Prototipagem Rápida é um laboratório que disponibiliza equipamentos de última geração, tanto para a comunidade acadêmica quanto para as empresas. Visitamos o CMPR para conhecer o laboratório e os serviços que ele oferece. Explica para nós um pouco melhor como é a estrutura do CMPR e quem integra a equipe do laboratório. Bom, o CMPR ele é um laboratório né, do Parque Tecnológico Zenit, aqui da URGS, e ele é composto por professores né, que com, compõem um núcleo gestor e além disso a gente tem técnicos e bolsistas para atendimento né, do público eh, em geral, assim que pode vir a usar o, as dependências do laboratório. Ele não é um laboratório de pesquisa tradicional como outros que existem aqui na URGS, é um pouco diferente, é isso? Isso, na verdade, né, o CMPR é o centro multiusuário né, de prototipagem rápida. Então, a ideia é esse centro multiusuário é que possam ter vários usuários. Então, ele é um laboratório, sim, ligado à pesquisa, mas ele é um laboratório onde congrega né, pesquisadores. Ele não tem um professor que é, que é o cara pesquisador, coordenador do laboratório. A gente tem a função de receber diversos pesquisadores, diversas demandas. E, junto com essas demandas, então, executar, enfim, protótipos, né estudos de, de, de projeto principalmente nessa parte de materialização de projetos dentro do, do escopo do, do laboratório. E tu poderia nos contar, dar um exemplo de algum projeto que é desenvolvido atualmente pelo laboratório? A gente tem diversos projetos de acordo com a área, né, como eu comentei, do pesquisador que atua. Então, a gente tem pesquisadores, por exemplo, da área da física, a gente tem Pesquisadores da área por exemplo, da odonto, a gente tem da engenharia, do design. Eu posso falar, por exemplo, de um dos projetos que eu venho desenvolvendo, que é com uma área de patrimônio histórico. A gente tem feito digitalização tridimensional de bens né, culturais, e a partir daí a gente faz réplicas de algumas dessas peças. Então, essas réplicas servem para estudar a restauração de peças servem para divulgação. A gente tem projetos grandes também de imprimir peças táteis, que a gente chama, para que as pessoas cegas possam tocar nas peças né, e senti-las. Então uma, um dos projetos que a gente tem é com o setor do patrimônio histórico aqui da ufrgs A gente escaneou alguns elementos, de prédios, fachadas aqui da URGS. Né, dentre eles a gente tem, por exemplo, uma coluna que compunha o gradil da universidade lá no início do século passado. E que né, depois essas grades foram removidas, né, depois foram reconstruídas ao longo né, de algumas centenas de anos, e sobrou apenas um único exemplar da, dessa grade, e a gente fez então uma digitalização tridimensional e imprimiu aqui, né, por uma colaboração, da, exatamente com esse intuito de fazer uma peça tátil para que as pessoas possam tocar dessa coluna né, existente lá do, do muro da, da Universidade. Vocês têm alguma peça impressa para demonstrar em relação a esse projeto? Uh, envolvendo o patrimônio histórico da universidade. Sim, a gente tem algumas que né, estão estamos responsáveis, setores, né, fim de patrimônio, em museus, por exemplo. Mas eu tenho, por exemplo, aqui essa peça que é um né, exatamente a réplica de, da coluna numa escala reduzida, mas que tem todos os detalhes, né, com enfim os florais, toda a composição dela que dá para fazer um, uma boa análise. Temos, inclusive, outras peças, né, Por exemplo, aqui eu tenho a, essa estátua que fica no, no prédio da Química, que está em restauração agora, tem, uh, por exemplo, o Laçador, que foi um, um né, o principal monumento da cidade de Porto Alegre, que a gente fez em parceria com a Prefeitura. Então, a gente tem enfim, diversas né, peças mesmo assim, que já vem acontecendo com o grande apoio do CMPR. Né? Em relação ao escaneamento do Laçador, uh, foi uma, uma parceria da Prefeitura com o laboratório e que resultado se teve desse trabalho? É, o, foi um, o laboratório buscou a, a prefeitura com, com o intuito de fazer um trabalho de digitalização depois, né, com os desdobramentos a gente acabou conseguindo né, um apoio da prefeitura para executar de fato o trabalho fizemos algumas análises isso rendeu enfim, uh, dissertações de mestrado capítulos de livro né, uma série de publicações e depois, né, com as análises também se percebeu que né, é um monumento importante para a cidade na verdade já se sabia, mas se percebeu que era necessário né, uma intervenção também de, de restauro de, de uma obra que já tinha mais de 50 anos. Né, e atualmente né, o pessoal está providenciando esse, essa restauração. Então, enfim, né, fazendo um investimento que é muito necessário né, no nosso uh, setor de cultura. Né. Que equipamentos estão disponíveis no laboratório e o que é possível fazer com esses equipamentos? A Orgis não poupou despesas na hora de selecionar os melhores equipamentos para torná-los à disposição do público. Então nós temos aqui dentro impressoras 3D profissionais e industriais, além de máquinas de corte laser. O laboratório conta com equipamentos que podem entregar peças de altíssima qualidade de acabamento, muito semelhante a de peças injetadas, por exemplo. Nós também fornecemos, no serviço de corte laser, peças muito em conta e que são de rápida produção, além de a possibilidade de da fabricação de peças e protótipos funcionais, podendo ser utilizados no desenvolvimento de produtos, por exemplo. Você poderia comentar um pouco a respeito das peças produzidas nesse equipamento especificamente? Qual o diferencial das peças produzidas nesse equipamento para outros equipamentos uh, mais simples? Essa é uma peça muito interessante. Ela é um exemplo de uma peça funcional que foi produzida toda ela de uma vez dentro do equipamento. Ela é produzida com a tecnologia de suporte solúvel, portanto ela permite que se produzam geometrias de altíssima complexidade. E além disso, este equipamento é uma impressora 3D industrial que entrega peças com uma das melhores, se não a melhor, precisão dimensional do mercado. Além disso, nós temos opções de materiais que possuem transparência e materiais que possuem alta resistência mecânica. Muitos alunos têm utilizado a corte laser na fabricação dos seus projetos. E diversas empresas também que estão desenvolvendo soluções, desde brindes até maquetes complexas, têm utilizado o nosso serviço de corte laser. Empresas que desenvolvem produtos ou que desenvolvem peças injetadas de plástico têm utilizado as nossas impressoras 3D para fazer a, a simulação da, das suas peças antes de proceder com o processo de fabricação em larga escala. Mesmo laboratórios como da odontologia ou da medicina têm utilizado as nossas impressoras 3D na fabricação de biomodelos e de peças de ensaio. E a questão do relacionamento entre o laboratório e empresas privadas? Uh, já tem dado uh, resultado essa interação sim diversas empresas se aproximam do laboratório em busca apenas dos serviços de prototipagem e aqui dentro tem a oportunidade de conhecer professores alunos e mesmo outros laboratórios a partir dos quais têm surgido projetos de cooperação de pesquisa de desenvolvimento de novas soluções para o mercado um bom exemplo é uma empresa de da área de construção civil que se aproximou do laboratório para fazer a simples impressão 3D de um protótipo e saiu daqui na, na segunda visita com um projeto inteiro de pesquisa e desenvolvimento na produção de novos blocos de concreto. Qual é o público-alvo do laboratório? É, o laboratório ele tem dois grandes públicos, né? um público interno da universidade e também um público externo. Então, internamente, a gente tem esse apoio à pesquisa, então qualquer pesquisador, aluno de graduação, de pós-graduação, Pode né, requerer os serviços do laboratório para a execução de protótipos, de peças, de componente de equipamento, enfim, de estudos das mais diversas áreas. E também uh, um atendimento, como eu falei, externo, de qualquer setor, né, seja em time civil, empresarial. Uh, a gente atende as empresas incubadas do, do parque tecnológico também na execução dos seus protótipos. E eventualmente empresas né, de fora da universidade que demandem esse serviço de impressão. Né, de usinagem e também serviços às vezes de consultoria né, na execução de um projeto, de um protótipo, de uma análise de materiais, podem ser uh, também atendidos né, pelo laboratório.